Frases de motivação citadas por Will Smith Se você não luta pelo que quer, não chore pelo que perdeu. Deixe que seu sorriso mude o mundo, não deixe que o mundo mude seu sorriso. As coisas que são mais valiosas para mim, eu não aprendi na escola. Sorrir é a melhor forma que você tem de enfrentar seus problemas. Acalmar seus temores e esconder a dor. Se você estiver ausente durante minha luta, não espere estar presente durante meu sucesso. O medo não é real, é um produto dos pensamentos que você cria. Não me interprete mal, o perigo é muito real, mas o medo é uma opção. Se você não estiver melhorando a vida de alguém, está perdendo o seu tempo. Não persiga as pessoas, seja você mesmo, faça o seu e trabalhe duro. As pessoas certas, as que realmente fazem parte de sua vida, virão até você e permanecerão. A habilidade só é desenvolvida, por horas e horas de trabalho duro. Nunca subestime a dor de uma pessoa, porque com toda a honestidade, todo mundo está lutando. Algumas pessoas são melhores em esconder isso do que outras. Eu quero que o mundo seja melhor porque eu estava aqui. Nunca roube, trapaceie ou beba, mas se você deve roubar, roube mais companhias, se você deve trapacear. Engane a morte. Se você precisa beber, beba os momentos que tiram o fôlego. Deixe de permitir que as pessoas que fazem tão pouco por você controlem sua mente, seus sentimentos e suas emoções. Estamos todos contando nossa própria história. Ser realista é o caminho mais percorrido até a mediocridade. Nunca permita que alguém diga que você não pode fazer algo. Não há motivos para ter um plano B, pois isso nos distrai do plano A. Muita gente gasta dinheiro que não tem em coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não gosta. Eu acordo todos os dias e digo a mim mesmo que hoje vai ser melhor que ontem. Você pode chorar, não há nenhuma vergonha nisso. Não me vejo como alguém realmente talentoso, eu me destaco em uma doença ética de trabalho, enquanto os outros comem, eu trabalho, enquanto os outros dormem, eu trabalho. Não importa o quanto você seja talentoso, seu talento vai falhar se você não for capacitado. Se você não estuda, não trabalha duro de verdade e não se dedica para melhorar a cada dia, nunca será capaz de comunicar sua arte às pessoas do modo que deseja. A vida inteira as pessoas tentam te enlouquecer. Te desrespeitar e te tratar mal deixe Deus cuidar disso, pois sentir ódio no coração também pode acabar te consumindo. 10 Maneiras de Amar, Ouvir, Conversar, Dar, Orar, Responder, Compartilhar, Desfrutar, Confiar, Perdoar, Prometer, Eu acho que consigo criar qualquer coisa que quiser criar. Olhe seus cinco amigos mais próximos. Esses cinco amigos são o que você é. Se você não gosta do que é, já sabe o que precisa fazer. Dinheiro e sucesso não mudam as pessoas. Apenas amplificam o que já está ali. Viva o dia como se o tivesse inventado. O primeiro passo é que você precisa dizer que consegue. Amo viver, acho que é algo contagiante. É algo que não se pode fingir. Às vezes, é preciso esquecer o que passou, apreciar o que ainda resta e esperar o que virá depois. As mulheres sempre sabem quando você não está sendo sincero com elas. O pior que você pode fazer é tentar fingir. Não deixe o sucesso subir a sua cabeça ou deixe o fracasso ir ao seu coração. Obrigada por nos assistir até aqui. Se alguma mensagem te inspirou, deixe nos comentários para que outros possam se motivar também. Você pode retribuir o canal deixando também seu like e se inscrevendo para continuar recebendo mensagens transformadoras todos os dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.